E família, beleza? Como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, ó. Eu tô bem zaço, graças a Deus. Desculpa esse sumiço aí, mas eu tava dando um tempinho aqui, eu tava muito bugado e eu precisava disso um pouquinho Mas é isso aí, tamo de volta, você que é novo aqui, muito bem-vindo e muito bem-vinda Eu fico muito feliz que você tenha vindo aqui no canal e se inscrevido Tamo junto, eu espero que se você seja novo também, curta esse conteúdo aí, ó Já se inscreve também, segue nós, tamo junto e bora lá, vamos ver o que vai acontecer hoje em Face Que é sempre um mistério essa história desse garotinho, então... Vamos lá. Se você não viu nenhum episódio, vai ter um link aí, mano. Ou provavelmente a playlist no final desse vídeo. Que você vai poder acompanhar um pouco mais A história dele comigo, beleza? Então vai lá no final desse vídeo Clica na playlist e assiste Que tenho certeza que você vai gostar muito Temos um plano que é encontrar uma pilha Ou um par de pilhas, sei lá Ou uma antena ou alguma coisa que venha amplificar Essa parada aqui para ajudar a descobrir E achar esse espírito e poder conversar com ele Qual que é a intenção disso? Eu acho que eu já entendi E se você sacou, comenta aqui Eu vou, ó, eu vou deixar uma dica tem a ver com um anos no, no prédio e pode desvendar uma história Que é o que a gente tá procurando aí do nosso amigo Então, como aí se você entendeu esse spoilerzinho Eu acho que você deve ter entendido Você é o, é o cara, é aquela menina mais inteligente da parada Tipo, a nerdzona ou nerdzão Tanto, né, mano? Não, tô brincando Então vamos lá, então, comenta aí o que você achou Deixa o likezão até aqui, assiste a playlist, vai até o final é nóis, e eu fui bom, vamos lá, Aqui a gente parou no momento em que o amigo do Sully, tá, o... esqueci o nome dele, cara deixa eu ver se eu lembro o nome dele é o Larry, beleza, o momento em que o Larry comenta sobre o pai dele, né, e ele fala que o pai dele sumiu e tal, desapareceu, não sei qual foi a pegada, não lembro, faz muito tempo mas é isso, se você não viu o último episódio vai estar tá aqui, tá bom? Eu não sei também como é que vai estar tá a gravação, porque eu não tô conseguindo acompanhar em tempo real Meu, eu tive um problema com o meu monitor, então é isso, vamos lá Minha mãe não queria nenhuma coisa do meu pai na casa, então eu trouxe tudo pra cá pra quando ele voltar Beleza, é, vamos lá, eu tô recapitulando Aqui tá as coisas do pai dele pelo visto ali atrás é o quadro do pai e da mãe junto, né? Porque a mãe dele é tipo. É, como que eu posso dizer? Ela é zeladora do prédio. Aqui tem uma foto deles, ó. Hum, isso é estranho. Beleza, o que, que será que é estranho que o Sully tá falando? O que é aquilo? Tá, aquilo. O que? Não tô vendo nada de diferente. Eu achei esse cartucho estranho de Gear Boy nos achados e perdidos há um tempo. Acho que ele reage a atividade paranormal. Com... Sim. Será que a gente vai usar o Game Boy? Essa foi uma das últimas fotos que tiramos junto. Não tinha muito antes de é, ele desaparecer. Hum, é melhor continuar olhando. Beleza, vamos lá. A gente vai continuar observando algumas coisas aqui. Tem o gabinete. Vamos ver o que tem nesse gabinete. Nada de útil. Ah, baú. Vamos ver. Bom, no baú tem uma revistinha. Tem um cubo mágico, eu não sei o que é essas paradas ali atrás também, o que significa, se significa alguma coisa. Ó, mas tem uma revista natural, vida natural, isso daqui, tem uma caixinha estranha que parece bem fechada. Pegar, vamos pegar a caixinha, vamos ver se ele mostra. O que tem na caixa? Não tenho ideia, cara, Pertencia ao meu pai. E é tipo de caixa quebra-cabeça. Nunca descobri como abrir. Caramba, mano. Oh, com o YouTube aí, o cara moscando desse jeito. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Parece que tem uma peça faltando. Ah, sim. Você tá certo. Eu nunca notei isso antes. Se importa se eu ficar com isso por ontem? Não, vai fundo. Beleza, legal, valeu. Vamos lá. Aqui tem o que tá. Só lembre de me avisar se você conseguir abrir. Beleza, é claro. Ah, caixinha descoberta aqui por nós. Vamos ver o que mais tem no baú. Tem mais coisa... Eu peguei a caixa estranha daqui. Parece não ter mais nada de importante. Tá, eu acho que a gente vai ter que... Peraí, será que agora a gente consegue olhar o gabinete? Nada de útil. Beleza. Eu acho que a gente vai ter que sair, não tem o que falar. Uh, está ficando bem frio. Deveríamos voltar para dentro agora. Quando vocês é, estiverem. Tá vamos vambora. Aqui é uma casa na árvore que ele trouxe a gente. É uma parada que ele fala que é um segredo, tá ligado? Entre ele e o pai dele, sei lá qual que é a pegada. A câmera de segurança tem alguma coisa pra lá? Não, então bora, vamos entrar. Beleza, agora a gente vai conversar mais um pouco com ele, vai. Eu vou dar uma olhada e ver o que eu consigo descobrir. Provavelmente o Sally vai ir no YouTube, certeza, velho. Ok, tenho que ficar e cuidar da minha mãe, ela está muito doente. É, eu notei isso. Ele notou isso? Se é eu que tô fazendo a vida dele? Pô. Como assim? Me avise se precisar de algo. Valeu, Sully. É nóis. Ué. Olha o quadro sinistro que ele pintou agora. Estranho, hein? Será que quer dizer alguma coisa? Eu deveria perguntar a Megan se ela sabe algo sobre Maria. esse demônio. Espera que ela saia hoje. Quem é a Megan? Já tem um quadro de amigo já ali, ó. Eu não tinha reparado esse quadro antes não, hein? Beleza. Ué, quem é esse cara? Shug. O que está Hã? O que você tá aprontando? Eu nunca vi esse cara, sem zoeira. Faz Sally, estou esperando o cara do doce encher a máquina. Não posso começar o meu sábado sem chocolates. Eu te entendo. Eu gosto de começar o fim de semana com videogame e desenhos. Você viu o novo episódio do Ricos e Magishu... Sei lá o que que é isso. Sim, foi ótimo. Eu aquela série. Eu também. Só isso? Vambora. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Ah... Cara, posso falar um bagulho? Eu tô reparando um pouco mais agora nesse game. E uma coisa que eu não tinha observado muito bem são as câmeras, né? Tem muita câmera. Senhor Adilson, 34. Olha a câmera. Mano, eu não fui reparar as câmeras. Não tem ninguém aqui. Tá, beleza. Aqui é a saída. Olha lá, tem mais câmera. A gente não consegue sair. Eu queria saber quem é aquela pessoa. Visitar Morgan no... Qu... Ah, tá, é o 504. Nossa, putz grilo. Então provavelmente é lá pro quinto andar. Eu deveria chamar o Larry pra cá, pra ele conhecer a Megan. Aí ele vai ter que acreditar que os apartamentos Addison são assombrados. Larry, tá aí? Estou aqui. E aí, pode subir no 504? Claro! Minha mãe acabou de tomar o um remédio dela, então ela vai ficar dormindo por um tempo. Estou subindo. Então, você queria me mostrar. Venha, tá lá no banheiro. Ela? Só vem. Eita! Mano, como assim? Esses quarto e quinto andar já tiveram dias melhores. Shhh. O que? Espera um minuto. Megan? está aqui? Olá. Eu quero que conheça meu amigo Larry. Mano, o Sully é doido, velho. Eu acho que não tem nada aqui, cara. Talvez esteja só com medo. Ela pode ser bem tímida. Se bem que eu não consigo contatá-la faz tempo. Espero que ela esteja bem. Então, quer dizer que você, nesse banheiro mofado, pra falar com uma garota morta, com que frequência você vem? Eu consigo falar com ela às vezes, mas, como eu disse... Ela não tem parecido muito. Eu não sou louco, Larry. Não, ele não é louco, não. Eu vou provar isso pra você. Ei, nunca disse que era. Cara, por mais estranho que seja, eu acredito em você, ok? Você é meu melhor amigo. E... e isso ajuda a encontrar o meu... E, tá. E se isso ajuda a encontrar meu pai, eu tô dentro. Eu realmente achei que a gente ia conseguir falar com ela hoje. Eu senti. Estranho, cara. Tá muito estranho essa conversa dele aqui. Cara... Sabe com quem, eu deveria fal... com quem você deveria falar? Todd. Ele provavelmente é o cara mais esperto que eu conheço. E ele também curte essa parada sobrenatural. Aposto que ele vai te ajudar. Todd? Sério? Hum, eu não esperava que ele acreditasse nessas coisas. Ele sempre me pareceu tão... Normal? É o Larry perguntou, normal? Racional? Ah, sim. Eu acho... Ok, bem. Eu vou falar com ele e ver o que eu consigo descobrir. Certo. Vou voltar lá pra baixo. Tenho certeza que minha mãe está... Não... Tá, vou voltar lá pra baixo, ter certeza que a minha mãe está bem Me avise se você descobrir algo, pode deixar, beleza Agora a gente vai ter que falar com outro cara que parece que não é doido Mas eu tô achando que alguém vai aparecer pra falar com a gente Quando a gente estiver saindo do banheiro vamos, vamos um pouquinho mais lá pro lado da banheira Ei, tem alguém aí? Hello! Vamos lá mais pra lá, tá trancado com tábuas Bora, só vamos Saímos do 400, tá, vamos ver aqui, ó Falar com Te... o Todd no 222 220... é 222? 202 Você parece burro! Ei, Sullyface. Face, Vamos lá! Olha, mano, a gente tá conhecendo pessoas novas, que legal, velho! Desculpa a demora! Eu estava terminando aula particular com o Ashley hum... Vocês já se conhecem? Ei, pode me chamar de Ash Da cidade de Palette Olha é, mano, você deve ser Sally face, eu ouvi tanto sobre você, eu, eu, eu. você ouviu? Sim, só coisas boas, eu fico feliz em finalmente te conhecer Eu também, uh, você também, ó, oh, digo, é bom te conhecer também Ele tá tímido, tá ligado? Eu adoraria ficar e conversar mais, mas eu tenho que ir Obrigado por me ajudar hoje, Todd Beleza, sem problema, podemos focar mais em álgebra semana que vem por mim, tudo bem. Vejo vocês mais tarde. Com sorte. E te encontro por aí, Sally Face. É isso. Seria ótimo. Aproveita o fim de semana, garotos. Caramba, mano. Olha que legal, cara. A gente tá conhecendo pessoas novas. Uh, vamos lá. Você também. Você está bem, Sal? Parece um pouco ansioso. Ah, sim, sim. Tô bem. Tô ótimo. Ok, então... O que traz você aqui? A Ash parece legal. Ela... Colora também? Caloura? Ela é caloura também? Como ela é? Não entendi, não entendi o que ele quis dizer. Entendi o que ele falou. O nome da Ashley Campbell. Ela é caloura, como nós. Eu acho que ele quer dizer que ela é novata, né? Uma boa pessoa no geral. Ela tem dificuldade matemática. Então eu tenho ajudado ela nas últimas semanas. Em troca? Ela ocasionalmente me ajudou nos trabalhos de arte. Ela parece ser uma ótima amiga. Claro, eu imagino. Mas certamente não veio aqui para falar da Ashley. Então o que manda? Provavelmente o fez se interessou. Olha só o Sally Face querendo namorar, hein? Ah, certo. Tá. Eu vejo pessoas mortas preciso de sua ajuda. Vamos começar devagarzinho, né? Obrigado por me contar a sua história. Eu acho que pode ser último, útil em sua explosão, exploração, oh, exploração sobrenatural. Como você é burro? Especificamente, eu tenho suspeita que uma aparição mora em meu banheiro. Hum, sério? Sim. Parece uma coincidência estranha que sua Megan e minha aparição ambas se encontram em banheiros. Porém, também pode ser os canos de água atuem como condutores para eles. Mas isso é especulação da minha parte. Você também. Tem, você também tem um cartucho Gear Boy com você aí? Sim. Ué, como assim? Como ele sabe? Perfeito, vamos checar o banheiro. Como você quer? cartucho? Eu não entendi, velho. Ah, o que você geralmente faz para chamar a Megan? O Gear Boy sempre acende quando ela está perto. Não, geralmente eu só começo a falar com ela. Às vezes ela vem e outras não. Ok, vai em frente. Faça a mesma coisa aqui para tentarmos convocar o espírito. Olá, tem alguém conosco? Não, não vamos te machucar, somos seus amigos. Olá, tem alguém aí? Não está acontecendo nada. E o jogo também não acende. Hum, tenho uma ideia. Me deixe ver isso. Aposto que consigo modificar seu game boy e detectar áreas de influência sobrenatural. Legal, parece plano. Vou precisar de duas coisas para completar a alteração. Primeiro, preciso de algo para amplificar a recepção do aparelho.